Se um o frame é tão maravilhoso, por que ainda não dominou o mercado? Eu ouvi falar que não dá certo aí, não. Tem uns negócios aí que ficar dando problema em obra. Se você já escutou alguma coisa sobre Steel Frame, eu tenho certeza que foi um desses três mitos que eu vou estar desvendando pra você agora. Porque esse é um sistema maravilhoso. E se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô no mercado de Steel Frame já há quase 15 anos, carinhas e anjo. Mas eu tô com experiência, viu? E essa é a Central Steel Frame, bloco especial daqui da Dama do Gesso, pra estar quebrando os mitos, falando sobre assuntos técnicos, termos, tudo que você precisa saber pra não passar vergonha e falar besteira por aí na rua, né? <risos> então, vamos lá. É o seguinte, gente. O steel frame é um sistema maravilhoso, sim, senhor. E tem coisas por aí que a galera fala que não é verdade. Hum. E o que, que acontece? Se você já escutou alguma coisa dessas, eu vou explicar pra você porque é mentira. Primeiro ponto, primeiro mito já não escutou falar que não constrói steel frame perto da praia porque corrói. A maresia vai correr tudo. Ah oh, meu Deus! As estruturas de steel frame são de aço e aço perto da praia não dá certo. Não é verdade. O que que acontece que você precisa entender e você toda hora que escutar isso, que inclusive eu vou te dizer, gente, eu moro em Salvador e que o índice de salinidade aqui é altíssimo. E a gente tem uma obra de steel frame aqui, que inclusive vai fazer mais obras ainda, tá? Então vamos lá. Se você tem uma construção de frame perto da praia, ela não corrói se você tomar alguns cuidados com a estrutura. Mas por que ela não corrói, já que é aço, né? O que você precisa entender? O nosso aço ele é um aço galvanizado. Ele recebe o banho de zinco. E esse banho de zinco que tem no nosso perfil, a gente tem uma gramatura mínima que a nossa norma exige, que é a gramatura de 275 gramas de zinco por metro quadrado de chapa de aço. Uhum. Essa é a gramatura mínima que a nossa norma pede. Mas, aí vai o ponto mais, a gente tem que sempre analisar Onde a nossa estrutura tá. Porque essa gramatura pode ter que ser é. maior dependendo do índice de salinidade, velocidade do vento, intempéries, por exemplo, lugar muito seco, muito úmido, lugar com muita poluição poluição com tudo estrutura também, viu? Hum. E o que que acontece? A gente seguindo a quantidade de zinco que a norma vai estar tá indicando pra gente de acordo com o ambiente que a gente está. Pois é, não corrói. E sabe quem disse isso? isso? Não sou só eu, Helena, não, nem as normas. Inclusive o ICZ, o Instituto do Cobre do Zinco, fez estudos garantindo que. Quando a gente segue as normativas de gramatura mínima de 5, dependendo da região que a gente está, o nosso aço exposto, sabe o que? É exposto, pegando sol, chuva, intempéries e tudo mais? Ele dura mais de 100 anos! Você tem noção que é isso, mais de 100 anos? Agora, detalhe: quando ele está dentro de uma parede, de uma laje ou de uma estrutura de telhado, que é o caso do steel frame, fiz aí e longe. E seja, Zé não chegou a falar Quanto tempo dura, mas por exemplo O Instituto Nexa, que tem lá Nos Estados Unidos, né, eles fizeram Uma pesquisa que fala que dura mil um anos Vai vendo? Quando você escutar Que Steel Frame não pode ser Construído próximo à praia por causa da corrosão Explica a história do Zé Então vamos agora pro nosso Segundo mito, segunda lorota Que o povo fala por aí, é dar com pau E juro, que aluno meu não fala isso não Que eu explico, gente, eu bato nessa tecla Porque não dá, é mais fácil eu roubar uma casa de steel frame Do que uma casa de alvenaria Querendo ou não, toda hora nos filmes Aquele povo atravessa as paredes Gente, não dá certo Se pudesse, e se você quiser né? Se você quiser, você pode me ajudar Mas eu juro que eu quero um dia Promover uma ação Contra a Hollywood, que não existe Acreditam então, isso porque no filme as pessoas atravessam, né? A placa de gesso e etc. Só que isso não acontece. Eu vou te dizer, gente, é tão difícil, mas tão difícil você quebrar uma parede de steel frame que é mais fácil o ladrão pular a janela. É realmente é mais simples porque o que, que acontece? Tem as três nossas camadas, as nossas placas, e aí você pode falar. Não, você não encontra o parafuso. Porque a gente dá acabamentos e os parafusos não aparecem. Aí, beleza, a gente tem as placas e as placas são duras. A gente tem placa cimentícia. A gente, muitas vezes, tem a placa cimentícia e a placa USB. Olha só isso. a complexidade. Então, a gente tem as placas e, além disso, a gente vai ter um perfil de aço a cada 40 centímetros de eixo a eixo. Sendo que o perfil tem 4 centímetros de largura. Então, a gente vai ter um buraquinho de 36 centímetros. Eu não sei você, mas a minha bunda não passa em 36 centímetros, não. Hum, hum. A sua paz? A minha não. Então, meu amigo, se alguém for roubar a sua casa, pode ter certeza que ele não vai querer atravessar a parede se ela for de steel frame. O que, que ele vai fazer? Ele vai pular a janela ou arrombar a sua porta, igual todo ladrão faz. Então, independente se a casa é de steel frame ou de alvenaria, o caminho é o mesmo. Entendeu por quê? Tá entendido? Viu que não tem nada a ver, né, gente? E a gente tinha que fazer um processo coletivo contra a Hollywood? Eu juro que eu queria. Se vocês botarem aqui, ó, nos comentários... Tã -tã, vamos processar, Ana, né? vamos junto vamos todo mundo. Até se você curtir essa ideia, bota, bota aquele like no vídeo. Tã -tã. Quanto mais like, eu vou saber quanto mais gente vai querer participar dessa ação coletiva. Terceiro e último mito. O que que tem... Que muita gente fala que a gente não pode fazer prédios de steel frame, construções altas que não pode. Que o steel frame é frágil, porque o steel frame ferruza. Que os perfis não aguentam construções altas. Também não tem nada a ver, gente. O steel frame, tem muita gente que fala no mercado que não pode construir mais de 3, 4, 5 pavimentos. Só que isso não acontece. Em nenhum lugar na nossa normativa brasileira diz que... A construção não pode ser mais alta que isso. O que que acontece? Qual vai ser o limitador da altura da nossa construção de steel frame? Vai ser o cálculo estrutural. Vai ser o aço disponível no mercado. Vai ser o projeto de arquitetura. Tudo vai depender do tamanho dos vãos que a gente tem, das sobrecargas, dos fechamentos, dos revestimentos. Tudo isso é carregamento, é solicitação. E o cálculo estrutural é exatamente isso. A gente vê a solicitação e faz o dimensionamento do perfil de aço para isso. Então, o que vai definir sempre... É o seu projeto, no seu caso. Cada caso é o um caso, não tem um negócio desse? Então você tem que se ligar. Outro ponto importante também influencia é o vento. Então a gente precisa sempre fazer análise estrutural e não existe uma regra de limite de altura. O que vai limitar é a sua arquitetura e as cargas de solicitação, sendo elas utilização, fechamento e vento. Fechou? Então fica ligado nisso porque... Marato. E o povo gosta de inventar lorota, né? E exatamente essas lorotas que não deixa o, o sistema ser tipo assim... Shush. Eu mesma fiz um prédio a torre de TV com 21 metros de altura, equivalente a 7 pavimentos. Oh. Uhum. Só não tinha 7 pavimentos porque era estúdio. Olha a solicitação, olha a carga de solicitação. Era estúdio, aí tinha pé direito duplo, né? Alto pra caramba o pé direito, misericórdia. Então, você vê, se não fosse pé direito duplo, eu tinha lá um prédio de sete andares. Quer dizer que eu infringi as regras? É normal. Nada disso, nada disso, nada disso mesmo. Aqui na Central Steel Frame, a gente vai estar tá sempre quebrando mitos, falando sobre assuntos técnicos, termos, ações, tudo que você precisa saber pra acabar com essas histórias de Steel Frame e definir o sistema com muito embasamento. Então fica ligado, não deixa de ativar o sininho, então... Se inscrever aqui no meu canal uh, para poder receber todos os avisos de vídeo novo no ar. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.